Olá, pessoal, boa noite a todos e todas que estão nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, também pela nossa página do no Facebook. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda live do Projeto Tutorar. Esse ciclo de lives faz parte de uma trilha de aprendizagem que os nossos tutores voluntários do projeto estão participando e a gente abriu para toda a comunidade, para todos que tiverem interesse em aprender um pouquinho mais é, estarem participando junto com a gente. E quem estiver aí, já, já comenta aí no chat de onde vocês estão assistindo a gente. Hoje nós estamos na trilha 2, vamos conversar sobre aprendizagem colaborativa e eu já quero trazer aqui a nossa convidada especial. Eu sempre esqueço de me apresentar, né, gente? Para quem não me conhece, eu sou a professora Daiane, sou coordenadora do projeto aqui, sou professora da Faculdade de Educação e é importante frisar que esse projeto tem o apoio da GEAD, que é a Agência Digital de Educação. Agência de Educação Digital e à Distância, aqui da UFMS, e hoje, então, a gente tem uma convidada super especial, que é a professora Célia Regina, que é colaboradora do nosso projeto. Célia, muito obrigada por ter aceito participar dessa conversa com a gente, seja bem-vinda, vou passar a bola aí para você se apresentar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Daiane. Agradeço pelo convite em participar do projeto, também dessa, dessa conversa que a gente vai ter hoje, sobre aprendizagem colaborativa. É um prazer, viu? Então tá, pessoal. Eu vou... A gente vai bater aquele papo é, e vocês fiquem à vontade para conversar com a gente aqui no, no chat, enviar dúvidas, enviar a colaboração de vocês também. E a gente vai ter uma horinha aí de conversa para trocar algumas ideias sobre aprendizagem colaborativa e de como isso está tão presente hoje, né? Na nossa vida, na nossa prática pedagógica. Célia, fica à vontade aí para se apresentar. Tá, boa noite. É, meu nome é Célia, eu sou professora da, aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul desde o ano 2009, eu atuo como professora adjunta do curso de pedagogia no campo de Naviraí, né, para quem não conhece, aqui perto de Dourados, que a gente fica. E também já atuo nessa área de tecnologias na educação, né, a minha área de concurso, então eu já tenho várias atividades desenvolvidas, desde projetos de extensão, que eu já desenvolvi, projetos de pesquisa, inclusive o meu tema do meu doutorado foi sobre tecnologias móveis na educação, e atualmente, eu também sou pós-doutoranda do Programa de, de Pós-Graduação é, da Unesp, do Campo de Presidente Prudente. Pode passar. Então, a temática né, da, da minha fala hoje é sobre aprendizagem colaborativa no contexto da cultura digital. Então, alguns pontos que eu pus para a gente poder discutir hoje a discutir sobre o conceito de cultura digital, contextualizar um pouco. Eu sempre gosto de fazer essa, essa parte da contextualização histórica, do momento que a gente está vivendo, tá? a importância da internet e alguns pontos da sua evolução, é, até chegar à web 2.0, que é considerada uma web colaborativa. Depois eu vou entrar na questão da aprendizagem é, colaborativa, vou apresentar alguns conceitos e algumas características dessa ideia de aprendizagem colaborativa, o papel do professor, o papel do aluno, como que deve ser essa prática docente quando a gente fala desse tipo de aprendizagem. E depois algumas ideias que nós podemos discutir também para promover essa aprendizagem colaborativa. Pode passar. Então, para iniciar a nossa fala, eu vou falar sobre o que significa a ideia de cultura digital. Então, essa cultura digital é uma cultura contemporânea dos nossos tempos atuais, principalmente a partir da década de 1970, que foi marcada pelo surgimento da microinformática. Então, a partir da evolução dos computadores é que é possível falar dessa ideia de cultura digital. Então, a partir dessa invenção dos computadores, dessa expansão, é, houve uma mudança de era. A gente pode dizer, assim que existia um mundo antes da internet... Dessa cultura digital e o um mundo pós-internet, pós-cultura digital. Então, todas as novas formas de se comunicar, de se relacionar por meio das tecnologias digitais e dos dispositivos móveis abrem a possibilidade de construção dessa cultura digital. Então, a partir dos usos que nós fazemos do no nosso cotidiano, tanto para a questão do nosso trabalho, entretenimento, tudo que você imaginar que você faça, e faz parte dessa cultura digital. Então, não, essa cultura, ela não se resume ao uso desses equipamentos e produtos, mas ela envolve os processos que estão envolvidos aí, as nossas experiências, as vivências, tudo aquilo que ocorre nesse mundo digital. Pode passar. Então, é, a cultura digital também é chamada por alguns autores, como o Pérez Gomes, como a era da informação. Então, ele coloca aqui essa década de 1970 até os dias atuais que nós estamos imersos nessa cultura. Quais são as principais atividades dos seres humanos nessa cultura digital? A aquisição, o processamento, a análise, a recriação e a comunicação da informação. Então, se a gente observar essa imagem, a gente observa que os, ser, os seres humanos foram se ocupando de várias tarefas. Então, inicialmente, ali na pré-histórica, a gente pode chamar mais voltado à caça, à coleta. Depois nós tivemos um período é, da Idade Média, por exemplo, já na na sociedade agrícola, depois a sociedade industrial, e agora, né, com, a, com a cultura digital, com a internet, com as tecnologias, nós estamos vivendo uma sociedade em rede, é uma rede de pessoas de, com seus computadores, com seus dispositivos, que estão aqui todos conectados. Né? Então, as pessoas, os aparelhos, encontram-se conectados por essa rede né, mundial de computadores. Pode passar. E uma coisa que é muito importante a gente falar em cultura digital é a internet. Não existe cultura digital sem a internet. Né? Então, a internet é a tecnologia que mais rapidamente se infiltrou na sociedade, é, na história da humanidade. O que isso quer dizer? É, se você comparar o rádio, ele demorou muito tempo para se, é, se popularizar a televisão, né? Até um tempo atrás, em alguns lugares do Brasil, as pessoas não tinham acesso à televisão. A internet ela demorou muito pouco tempo para ela conseguir essa infiltração. Então, foi, uma, é, foi um meio de comunicação que as pessoas... Todo mundo quer estar conectado, ou com seus dados móveis, ou com Wi-Fi. Então, a internet hoje é um depósito inesgotável de informações. Até a gente fala do Big Data, né? Uma quantidade infinita de informações. Você coloca uma palavrinha ali no Google, sai milhões de resultados, né? Então, nós temos hoje a internet como um agente facilitador de intercâmbio democrático, porque torna a informação acessível a mais pessoas do que nunca em toda a história da humanidade. A gente fala que é acessível a mais pessoas, porque há pessoas que ainda não têm acesso à internet. Infelizmente, estão excluídas desse mundo digital. Sério, eu só queria comentar é, também nessa questão do, do depósito de informações. né? O Pierre Lévy ele fala que é, que a gente vive um dilúvio né informacional né? lá quando ele escreveu é, o livro Cibercultura a internet ainda nem era muito difundida né e ele já previu o que ia acontecer com, com a informação né por meio da, da conexão digital e como isso mudou totalmente as nossas práticas, né? A forma como a gente se comunica, como você falou. A forma como a gente consome, compra, acessa a informação. E agora, mais do que nunca, a forma como a gente aprende, né? Então, a cultura digital, ela, ela, trou ela trouxe e ainda traz cada dia mais, né? Muitas transformações. Né, Para a nossa vida em sociedade, e aqui a gente está focalizando é, de forma específica a educação, e, e isso assim é um caminho sem volta, a gente percebe que vai ter que aprender a trabalhar com isso, né? E é muito importante a gente aprender formas de colaboração dentro é, dessa rede. Claro que, como você falou agora, a gente tem muitos desafios ainda de acesso e eu acho que a pandemia evidenciou ainda mais né a gente falava um pouquinho sobre isso também na Live passada sobre as desigualdades de acesso mas são muitos desafios que a cultura digital trouxe para a nossa educação que é mesmo antes da internet já tinha muitas coisas para serem resolvidas né e agora Sim, é, Sim, assim por um lado, é um ganho enorme para a humanidade, né? A gente tem essa possibilidade de se comunicar com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Eu até comentei muito com meus alunos, né? Essa pedagogia. Gente, se a gente não tivesse internet hoje, porque no outro momento que teve pandemia, as pessoas ficaram fora da escola. Eu não imagino, eu não cheguei a ler sobre isso, mas assim as pessoas, como que elas fizeram para estudar? Hoje mesmo a gente, né, tendo a internet, a gente sabe que tem algumas pessoas que não têm acesso, mas ainda é o diferencial. Até eu falo, tá ruim com o ensino remoto, com as aulas online, tem gente que não tem isso. Então, a, a oportunidade que a internet deu para as pessoas, né, de poderem, nesse momento que a gente está vivendo, de continuar aprendendo, de continuar se comunicando, né, então é um, é um ganho muito grande. Agora, a questão da, da informação é o um papel da escola trabalhar, como esse aluno vai gerenciar esse excesso de informação, não. o próprio Pérez Dó fala da saturação que a gente tem da informação, o excesso de coisas que chegam, você não sabe o que é verdade, o que é feito, o que é meia verdade, o que foi adulterado. Então é importante que a escola tem de ensinar esse aluno também a, a garimpar essas informações e ver quais que são as mais relevantes. Eu trouxe essa ideia aqui do do Pérez Gomes, que é um autor, que ele tem um livro que ele fala é, sobre... É, o nome do livro é Cultura Digital, 2015, esse material dele. E ele fala né no sentido assim da educação, do professor, da escola, em, é, e também das pessoas que querem aprender alguma coisa. Porque hoje a gente fala da aprendizagem ubíqua, dessa aprendizagem que pode ocorrer em qualquer lugar, não somente na escola. Então, a internet, esse espaço para interpretação, para ação, um poderoso meio de comunicação uma plataforma de intercâmbio para o encontro, para a colaboração, que a gente vai falar um pouco depois, né? é, em colaboração em projetos conjuntos, em, a, em, em ações conjuntas, tá? é a criação de comunidades virtuais, a interação entre iguais e pessoas que têm os mesmos interesses, possam estar próximos ou não, tá? para um projeto compartilhado de ideias, a expressão individual e coletiva das pessoas. Então, é, um, é assim, é um... Um tesouro, né? A gente tem que saber garimpar e encontrar as melhores formas de trabalhar essa internet na escola, né? na sala de aula. Pode passar. Aí eu vou falar, porque assim, a gente fala em, em internet, mas ela tem algumas fases. né? E eu considero, eu vou falar depois, é, a web 2.0 um ponto importante quando a gente quer falar de... A aprendizagem colaborativa. Então nós temos a primeira geração da internet, foi quando surgiu, que foi aqui na década de 1990, 89, 90, aonde começou a ter essa primeira geração da internet comercial, né? Onde é, existia quer, os sites, as páginas, mas era uma coisa assim: você acessava, acessava até o nome acessar, né? Você não que depois, até o próprio Hotmail ele mudou. Antes era acessar, depois é entrar porque você apenas tinha acesso àquela informação, você não poderia mudar aquela informação. Então, você era um simples espectador daquela ação que se passava... É, na tela do, do seu computador. Aqueles computadores grandes, né? aqueles brancos enormes, tá? aquelas caixonas. Então, foi dessa época aí. E quem tinha um computador tinha dinheiro. né? Hoje, já não é um aparelho tão acessível e nessa época então era muito menos acessível. E, e assim, era a mesma coisa de você, ao invés de você abrir um livro, uma barça, que era uma enciclopédia que tinha na época, você abria a internet para ter acesso. Depois nós tivemos uma evolução dessa internet, que ela passou a ser mais é, participativa, que é chamada de Web 2.0. Né? Então, é a segunda geração, ela se tornou mais participativa, principalmente pela criação de redes sociais. Uma rede social muito famosa, na época, era o Orkut, onde as pessoas tinham as suas comunidades, as comunidades que você criava, você formava, era por é, familiaridade, eram séries, eram músicas, interesses afins que as pessoas tinham. Então, já se tornou a partir do momento, houve outras né, é, redes sociais bem interessantes, por exemplo, o YouTube, que eu considero também uma rede social. Então, depois, mais para frente, teve o Facebook. Então, são algumas dessas é, redes sociais que procuraram, assim, aproximar as pessoas. Aí, cada pessoa, ela também poderia, além de acessar, de consumir aquela informação, ela também poderia criar o seu vídeo, seu canal no YouTube você podia criar a sua conta, a gente tinha uma conta no Orkut, né? Depois eu nem sei o que aconteceu, que desativou, né? Mas, assim, cada um poderia criar o seu blog, que na época tinha vários blogs. Então, é, você tinha essa possibilidade de também produzir informação, que foi um ganho muito grande, que hoje a gente percebe que isso pode trazer também, a gente pode trazer isso para a sala de aula com os nossos alunos. Pode passar. Aí ah, eu vou falar... Você pode aumentar um pouquinho? Eu não tenho... <risos> ah, obrigada. Então, algumas características da Web 2.0. Então, ela já tem o um nome, né? Web colaborativa, que as pessoas podem colaborar entre si. Essas ferramentas da Web 2.0 que a gente conhece algumas plataformas de redes sociais, de edição de texto, de vídeo, elas foram se aprimorando cada vez mais. Então, tudo isso vai favorecer a criação, a difusão da informação e o que a gente chama de construção coletiva do conhecimento. Então, é uma internet muito mais colaborativa, que ela vai possibilitar que o usuário possa apropriar-se dessa dinâmica autoral essa dinâmica colaborativa e móvel, porque além de você ter a questão é, de, de ter acesso à internet, de produzir o seu conteúdo, você pode produzir o seu conteúdo pelo celular, que é um ganho muito grande. né? E aí, com isso, você pode se empoderar como cidadão na cidade e no ciberespaço. Então, é muito interessante essa ideia da Web 2.0 como cidadãos e também como alunos e professores, tá? Então, nesse caso, professores e alunos, eles selecionam, administram e trocam informações, estabelecendo dinâmicas de colaboração e cooperação. Então, é um processo muito interessante, eu já trabalhei com, inclusive, até com redes sociais, com os alunos, tinha grupo do Facebook, então, assim, você conseguia ter toda essa interação com eles, né? E é interessante também, de algumas dessas redes sociais, que você pode montar o seu grupo fechado, aí é só aquelas pessoas que estão ali, né, naquele objetivo comum que elas vão poder participar. Então, é um ganho interessante também. É, pode passar. Ô, oh, Célio, eu estou lembrando aqui, quando você falou do, do Orkut, né, talvez algumas pessoas que estejam nos assistindo... Não tenho experimentado a época do Orkut, né? Porque foi, assim, muito disruptivo, né? Porque ainda era um pouco limitado, mas a gente tinha a possibilidade de criação que a gente não tinha em nenhuma outra plataforma. A gente só consumia informação e, de repente, cria-se uma plataforma que a gente pode criar coisas, né? E aí, outras ferramentas foram surgindo para complementar aquilo que se colocava no Orkut. Por exemplo, eu me lembro que é dessa época que surgiram também os GIFs, né? aquelas imagens é, um pouco animadas, assim, tinha um monte de brilho né? que a gente mandava, cartão de aniversário. Então, foram surgindo outras ferramentas de criação por conta do, do Orkut. E um pouquinho antes do Orkut, eu me lembro que eu cheguei a ter um, eu acho que era do. Eu não me lembro agora se era do UOL, de onde que era, mas era uma plataforma chamada Fotolog. Aí lá no Fotolog era assim: você tinha tipo uma página, um blog, que você podia colocar uma foto e um texto. E as pessoas podiam fazer cadastro e, com, e comentar na sua foto e no seu texto. E aí eu me lembro que nessa época, assim, eu tinha alguns amigos indo para a faculdade, estudar em outros lugares, e era a forma que a gente tinha de compartilhar lembranças, né? Daí veio o MSN, né? Que deu para a gente é, se comunicar de forma mais rápida. E, e quando que a gente ia imaginar, né? Que tudo isso ia estar tá na palma da nossa mão depois, né? Na, na, nos dispositivos móveis, né? Então, assim, na época que a gente digitava trabalho no Word, né? Imprimia, já era um avanço grande, né? A gente pesquisava lá na Barça, escrevia no papel, digitava no computador e imprimia o trabalho para entregar. Então, e hoje a gente consegue fazer tudo isso é, num aplicativo online ou até no celular. Então, foi tudo muito rápido e assim. Às vezes a gente olha é, para a escola, para as universidades e para algumas práticas que ainda estão bastante analógicas para aquilo que a gente já evoluiu. E um pouco disso também é por conta da falta de acesso de muita gente, né? de formação também, né? porque as pessoas não querem... Né? Porque muitas vezes não tiveram oportunidade de formação ou de participação, ou de experimentar o potencial que as tecnologias têm para aprendizagem. Opa, cadê o slide? Aqui. É. Não, e tinha antes do MSN, tinha o ICQ, né, que era outro também interessantinho, que a gente conversava, é o primeiro bate-papo, chat, uhum. e o WhatsApp de hoje, né, que as pessoas conversavam é. também, é, online, né. Então, dava para você conversar, assim, de forma simples, né? Do, junto mas eram salas, assim, que tinha muita gente. Tipo, você não conversava só com uma pessoa, você conversava não, mas eu com uma pessoa. Não, ICQ gente. você conseguia trazer, né? Era um dos primeiros que eu utilizei, foi o ICQ. É verdade. <risos> então, é uma coisa, assim, que... Quando a gente fala, é, eu falei para vocês, né, a ideia de web 2.0, mas hoje, gente, você pode falar da web 2.0, mas a gente está vivendo essa web 2.0, até tem uma autora portuguesa que ela fala, ela fala web 2.0 móvel, porque você, além de ter essas, todas essas facilidades, a possibilidade de interação, você tem a mobilidade, então, isso é que a gente chama de, hoje, é, de cultura da mobilidade. São redes de conexão contínua na palma da mão, até a Santa Ela fala, a rede de conexão contínua, que é essa geração atual que a gente está vivendo. Então, por que é possível ter essa cultura da mobilidade hoje? Porque há uma proliferação da comunicação sem fio, então é o famoso Wi-Fi, né? Cadê o Wi-Fi, né? Pessoas e objetos conectados em qualquer espaço e tempo. Né, no mundo físico ou virtual. Então as pessoas hoje até tinham aqueles memes, né, que as pessoas iam caçar Pokémon ou iam na rua, esqueciam, batiam no poste, porque tava ali tão entretidas com o celular, né, fazendo alguma atividade que estava ali, né, dentro daquele mundo ali. Então, é, isso graças a alguns dispositivos móveis, principalmente o celular, de qualquer tipo, você imaginar, os notebooks, tem os nets, né, também, que foi um muito usado, Chromebooks, e os tablets, não são alguns aparelhos aí, tem outros, né, mas esses aí são os mais utilizados. Graças a esses aparelhos, você consegue essa comunicação. Na verdade, o aparelho mais utilizado hoje é o celular. Smartphone, iPhone, similares, né? Porque hoje o celular, ele alcançou um patamar aí ele deixou de ser um aparelho só de comunicação, né? A sua vida está no seu celular, né? Você tem ali os seus aplicativos personalizados, o seu banco, né? Agora eu coloquei o SUS, ali, conecte SUS, título eleitoral. Então, assim, a sua vida está naquele aparelho. Então, ele deixou de ser um simples aparelho de comunicação que a gente tinha, e as tarefas que nós desenvolvemos, desempenhamos hoje para qualquer coisa que você imaginar, elas estão no nosso aparelho celular. Além disso, um celular tem essa possibilidade de convergir todas as outras tecnologias. Então, coisas que você faria, vamos pensar em calculadora, é, alarme até os passos que você dá, tudo isso é marcado pelo celular. Então, outras mídias também convergiram aí nesse aparelho. Então, é a integração de elementos interativos à mídia, como infográficos, vídeos, imagens, sons, tudo que você imaginar está dentro aí desse aparelho. E com isso, vai potencializar essa, essa possibilidade da aprendizagem móvel. Né, que você não precisa estar é, presa ali no seu computador da sua casa, né, um cabo ali, né, então você pode aprender com mobilidade, é uma, é uma ideia muito interessante essa aprendizagem móvel, e depois a gente pode falar um pouco mais, Daiane, em 2020, o pessoal achou, antes de 2020, o pessoal falava assim, ah, é impossível usar celular na, na escola, é impossível não sei o que, aluno aprender, a gente viu vários exemplos, que é possível sim, porque muitas pessoas, inclusive eu fiz uma, eu, eu sempre olho o relatório de, um, de uma pesquisa do CETIC, que é TIC Kids Online, e fala sobre o uso de crianças e adolescentes com relação às tecnologias, e o número de crianças que, por isso em 2019, que o resultado saiu em 2020, que tinham seus aparelhos, celulares, como única forma de acessar a internet, era enorme, foi crescendo cada vez mais. A desse ano ainda não saiu, a gente vai ver o aumento que teve de pessoas que além de acessar esses aparelhos para comunicação, para entretenimento, também acessaram para estudar, que é uma novidade, porque infelizmente muito, em muitos lugares, inclusive no Mato Grosso do Sul, que eu fiz a minha pesquisa doutora em 2017, é, eu pesquisei as leis que regulavam o uso do celular na escola E existiam, não sei se ela está valendo, que eu não, não chequei mais Que era proibido usar o celular Para você utilizar um celular para uma atividade pedagógica Tinha que pedir autorização de um monte de gente da escola Então não é uma coisa que poderia chegar e utilizar Então essa é uma coisa que a gente tem que pensar né? Que é possível essa aprendizagem móvel sim Que é uma aprendizagem que pode acontecer em qualquer espaço e qualquer tempo Pode passar. Aí eu coloquei esse esse meme que é assim faz todo sentido isso que eu acabei de falar, né? Antes você não poderia usar o seu celular na sala de aula. Até, até no contexto da universidade, com alunos adultos, eu vi professores que simplesmente falavam assim, ó, oh, desliga o celular que agora a gente vai começar a aula. Não podia é, acessar alguma coisa, fazer uma pesquisa rápida, era meio que proibido. E agora, com a pandemia, o professor está aguardando os seus alunos entrarem pelo celular, porque o aparelho que eles têm, eles não têm notebook e celular, eles têm o celular, apenas, né? A Ariana está falando aqui que o mundo dá voltas. Ela tá <risos> ah, na e como capota, né? E como, volta, né? E, e como Ai, isso como... foi disruptivo, né? Para todo mundo, né? Essa mudança, né? Antes não podia nada, agora é a única forma de acesso para a maioria dos estudantes. É, eu também acompanho bastante o, os dados da pesquisa TIC Educação. É, e o TIC domicílios também, e na última versão, que é de 2019, é, mostra que 99% dos domicílios do Brasil já tem celular com acesso à internet. A grande questão é que esse acesso à internet é de péssima qualidade para a maioria das pessoas. Então, isso trava o acesso... Há várias oportunidades de aprendizagem por meio do celular. E outro dado importante da pesquisa TIC Educação é que as crianças que usam o celular para fins de estudo e pesquisa, elas não encontram na escola o principal ponto de apoio para essa aprendizagem. O principal ponto de apoio para a aprendizagem de tecnologia são as redes colaborativas, os amigos, as redes sociais, a família, é, pessoas que não fazem parte do vínculo escolar. Eu achei esse dado super interessante porque mostra a importância da, das redes colaborativas, né? De como existe essa comunidade de aprendizagem online que a gente encontra, né? Hoje se a gente joga lá no Facebook que precisa de uma indicação para alguma coisa ou encontrar alguma coisa, em, em poucos minutos você consegue ali dezenas de, de sugestões de pessoas que vão te mostrar um caminho. Então, assim, na educação é a mesma coisa, né? E como a gente perdeu ao longo desses anos todos, né? principalmente a gente que estuda é, tecnologia e trabalha com isso, a gente vê que nós, nós estamos, caminhávamos a passos lentos demais com essa questão, e de repente tudo mudou, né? Agora é correr atrás do prejuízo, infelizmente. É uma, só complementando a sua fala, nesse, na pesquisa do Tic Kids, é, o acesso a, é, das crianças a, das classes A e B ele é muito melhor. Inclusive, a criança da classe A e B eles têm o celular para brincar e também o tablet ou notebook. E as crianças das classes menos favorecidas, elas têm apenas o um celular, porque já é um aparelho, às vezes é um aparelho para a família toda. Não é que a criança tenha, tenha um aparelho ah, para ela, ela tem acesso ao aparelho. E eu vi casos de acadêmicos que, uh, às vezes, estudam duas, três pessoas da mesma casa, na ali no curso, e eles revezavam quem usava o aparelho no dia da aula. Então, a gente é, é uma isso mesmo. Bem próxima da gente. Não é coisa que você está falando, lá, não, sei. não, é daqui também, da nossa região. E agora eu vou falar um pouquinho dessa cultura digital e a escola aquilo que você acabou de falar. Porque, infelizmente, parece que essa cultura digital ela existe lá fora. Na escola, parece que ela não consegue entrar. Há uma barreira que impede que se instaure essa cultura na escola. Então, é, se você for observar, a sociedade ela está envolvida já com essas tecnologias digitais há muito tempo. Com as tecnologias móveis, então, a moda que é o celular, quanto mais moderno né, que você tiver, melhor. Todo mundo já está utilizando essas tecnologias há muito tempo. Né, os alunos têm as suas páginas, as redes sociais, seus Instagram, aplicativos, TikTok, né, todas essas coisas que todo mundo deve ter. Então, eles não conseguem transpor essa, esse uso dessa tecnologia fora da escola para a escola. Na verdade, é um desafio né, para a escola. Quando eu falo em escola, não é só o professor. Porque esse caso que eu, falei, que eu constatei na minha pesquisa era uma proibição do próprio regimento da escola. Quem faz o regimento? Não é o professor. Então, envolve ali a questão da gestão, coordenação, professor, até técnicos que controlam essa senha do Wi-Fi, né? Então, é um desafio para toda a escola, é trazer essa cultura para dentro das escolas, por meio das práticas docentes, que essa é a dificuldade que alguns professores enfrentam de inserir na sua prática essas tecnologias, né? de vivenciar em situações de aprendizagem nesse novo contexto sociotécnico, cuja característica principal é a informação digitalizada e em rede. Tudo é digital, tudo está conectado, então tem que trazer isso também para a sala de aula. O que acontece muitas vezes? O que acontecia, né, quando a gente estava no presencial, ah, agora você desliga o celular, ah, a gente vai na sala de tecnologia uma vez na semana, então não havia essa, essa questão de você trazer isso para o dia a dia da criança, incentivar o aluno a utilizar as ferramentas digitais fora da escola também, ah, então, a Edmeia Santos ela coloca as interfaces da Web 2.0, elas permitem um contato permanente entre escola, professores, alunos e seus pares, em ambientes virtuais de ensino, aprendizagem. Né? Então, a gente percebe que agora com o ensino remoto há oh, dessa ah, possibilidade de interação maior. Porque agora os pais se comunicam com o professor, perguntam atividade que ele não consegue ajudar o filho. Né? Talvez tenha até uma maior interação. Mas é uma coisa que a gente espera que, quando terminar essa situação que nós estamos vivendo, seja incorporado na prática dos professores. Pode passar. Agora nós vamos entrar... Pode aumentar um pouquinho? Ah, obrigada. É nesse, nesse conceito da aprendizagem colaborativa. Então, eu fiz toda essa essa apresentação, esse início, para a gente falar, contextualizar essa aprendizagem colaborativa, que ela vai ser também um processo muito importante agora com essa internet, a web 2.0, a web móvel. tá Então, o que seria essa aprendizagem colaborativa? É o processo de construção do conhecimento decorrente da participação, do envolvimento e da contribuição ativa dos alunos na aprendizagem um dos outros. Tá? essa abordagem, ela se inspira na colaboração, que é a realização em grupo de um trabalho visando alcançar o objetivo comum. Então, muitas vezes, a gente pegar essas tendências pedagógicas, né, eu também trabalho com didática, a gente percebe, assim, que no ensino mais tradicional, o professor era o dono, ali, do conhecimento que transmitia para o aluno, aquilo que o Paulo Freire fala de educação bancária. Nesse processo aqui, já é um processo que a gente chama de não-diretivo, onde o aluno também está ativo e ele não vai aprender apenas a única fonte de informação é o professor ele também vai aprender em colaboração se relacionando, conversando com os seus colegas pode passar. Aí, nesse caso, os alunos e os professores são sujeitos sociais desse processo, e eles estão como co-participantes do processo de aprendizagem. Uma coisa muito importante quando a gente fala de aprendizagem colaborativa, de aluno como ativo no processo de aprendizagem, metodologias ativas que também entraria aqui, é esse aluno como coparticipante. A responsabilidade pela aprendizagem também é dele. Né, no, o professor não é o único que vai ensinar, ele, o professor pode propiciar, criar situações para que os alunos possam entre si e é mais legal quando a gente aprende com os nossos pares, porque a gente às vezes espera alguém que venha nos dizer, e sendo que a gente ali conversando, dialogando, a gente consegue aprender às vezes muito mais, tá? Nesse processo, há a valorização dos, de múltiplos saberes de cada aluno da turma, com a mediação do professor, então o professor ele vai estimular né? essa conversa, essa interação, essa discussão nas atividades. Né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre a aprendizagem é, colaborativa e às vezes a gente confunde com o trabalho em grupo. Não é a mesma coisa, tá? Pode passar, por favor. Aí eu coloquei aqui, olha, qual seria o papel do professor e o papel do aluno quando a gente fala de aprendizagem colaborativa. Então, uma coisa, gente, assim... Você é professor, que quer é, desenvolver essa aprendizagem colaborativa nos seus alunos, você tem que mudar, a primeira coisa é mudar a sua postura. Aquela ideia que ah, eu sou o professor, eu que mando, já não, dá, vai, não vai dar certo. Você tem que mudar, né, tentar ser esse coordenador das atividades, esse mediador, o líder da turma. Você vai organizar situações de aprendizagem, para que os alunos possam aprender. Agora, se você você continuar com aquela prática de você ensina, o aluno copia, o aluno aprende, aí não vai dar certo essa ideia de aprendizagem colaborativa. Então, o professor ele vai arquitetar situações de aprendizagem que promovam a interatividade entre todos. A coautoria, a colaboração e a cocriação de conhecimento. Então, propor atividades onde os alunos possam criar ali juntos Tá? porque às vezes tem essa ideia de fazer junto, aí ah, eu vou fazer até aqui, você faz, eu já vi um trabalho de universidade assim, né, um faz a primeira parte, outro a segunda, outro a terceira, não, isso aí não é aprendizagem colaborativa, tem que sentar e todos dialogarem, entrar num acordo, é, para conseguir fazer aquela atividade junto, é, e aí ó, o trabalho não é de um aluno, que é o mais esperto do grupo, não, é de todos os alunos, cada um vai ter o seu potencial para... É, contribuir nesse tipo de aprendizagem, então o professor vai orientar a conversa, facilitar esse processo, né, e aí com isso os alunos vão ali interagindo, é claro que em alguns momentos que ele percebe que alguma coisa está fora, ele vai orientar, olha, não é isso, é aquilo, mas não é aquele foco central do processo de ensino e aprendizagem, os alunos, eles vão aprender de forma mais ativa e prática, é interessante também, e na aprendizagem colaborativa não é ficar dando atividades teóricas repetitivas tá? depois eu vou falar um pouco disso também tem que haver alguma atividade que o aluno vai estar ativamente ali no processo ele tem mais consciência do seu processo de aprendizagem tá? ele tem essa corresponsabilidade ele ó oh, meu grupo meu grupo tem que ir bem nossa, eu vou fazer isso aqui, eu vou dar essa dica para melhorar o trabalho. Então, não tem aquela ideia que a gente às vezes é, é, vê de competição, né? Ah, eu vou ser o melhor do, do grupo. Não, o grupo todo vai sair ganhando quando o aluno contribui, o aluno aprende. Tá? Ele vai aprender de forma coletiva, isso é muito importante também, essa questão da interação, que é o fato principal hoje, porque muitas vezes você sozinho, você não entende. Aí quando o seu colega começa a comentar, olha, agora eu entendi, então é esse que é interessante também, esse trabalho em equipe, tá? Aí é claro que o grupo, né, as pessoas têm que desenvolver essa empatia... Esse respeito ao outro, respeitar a ideia do outro, senso crítico. Porque tem que, é uma coisa que tem que ser trabalhada. Talvez as primeiras vezes que faz isso não vai dar certo. Mas você vai trabalhando isso, tá? E lidar também com as ideias dos outros, né? Que muitas vezes quando você faz individual, a ideia só sua. Mas nesse caso não. É uma negociação ali para chegar num consenso. Pode passar. Ô, César você estava falando do trabalho em grupo tem um meme muito engraçado que é um desenho de um cavalinho você já viu que o rabinho tá bem feito, as pernas aí chegam ah, já vi, na cada frente, um... só, só a bolinha assim e é justamente isso né cada um faz uma parte depois junta a gente vê muito isso em seminário né cada um pega um pedaço do texto leia é. apresenta e faz conta que todo mundo aprendeu e não é isso né o que é exatamente o que você falou Aprendizagem colaborativa não é você fazer trabalho em grupo, até porque, assim, eu acho que os alunos, de uma forma geral, têm bastante resistência em fazer trabalho em grupo, porque não compreendem o sentido da colaboração. Então, quando você entende o que é trabalhar de forma colaborativa e você participa de uma experiência de aprendizagem baseada na colaboração, Aí você entende o propósito disso, que não é cada um fazer uma parte e é apresentar um produto final que está capengando. Na, né? O cavalo tem duas pernas boas e duas mais ou menos. Então, é, é totalmente diferente essa lógica. Eu já vi exemplo de trabalho que falta um membro, eles param e falam, gente, falta, fulana faltou, eu não sei a parte dela. Então, isso aí Exato. não é colaboração nunca, né? Porque você não é, sabe é. o que o outro fez, não era grupo, né? Porque se era grupo, todo mundo participou. Aí eu coloquei só para a gente comentar, vou comentar mais sobre a colaborativa, tá? É... Que aí, a diferença entre a colaborativa e a individualista. Porque muitas vezes a escola continua favorecendo assim, o trabalho individual. Já vi casos de alunos que se recurso a fazer em grupo. Ah, acostumei a fazer individual. Não sabe trabalhar em grupo. Então, qual seria essa ideia? O estudo é em grupo, em colaboração com os colegas. Né? Sendo que em outros momentos havia aquela ideia de competição, melhor aluno, quem tira nota melhor, quem tem um ranking de aluno na parede, sabe? E a aprendizagem é decorrente da interatividade e construção ativa e investigativa, atividades autorais e discussões. Por isso que eu falo, o professor que, que, que dá o tom. Se ele dá uma atividade para você pesquisa tal coisa na internet, ele vai só reproduzir, ele vai repetir aquilo ali. Agora, se você fala, vamos construir alguma coisa, vamos criar um material educativo, aí os alunos vão ter que se organizar para criar alguma coisa deles, e aí vai ser o um material autoral. O professor, quando ele tenta, quando ele quer usar essa ideia de aprendizagem colaborativa, ele é o mediador, é o coordenador, é o líder, ele não é aquele... Ah, eu achei que tivesse caído, né? Um ele é um aquele que manda na sala, entrou. né? Ele deu uma falhadinha, eu achei que tivesse caído ali. <risos> Talvez a internet. Tá, pode passar, por favor. Aí nós temos aqui o conhecimento também na aprendizagem colaborativa, é o um conhecimento aberto, porque ele vai ser tecido ali na interação né, e várias pessoas que vão fazer parte daquele grupo vão organizar aquele conhecimento, então, não, não é uma coisa fechada, pronta, que tem só um ponto de vista único, que muitas vezes o ponto de vista que a gente, né, quando eu estudei era assim, só o professor que falava, você anotava tudo que ele falava, que ia cair na prova igualzinho, então essa ideia de, desse conhecimento aberto, tá, a ênfase é no processo, é no dia a dia ali das atividades. Então, você vai observando se o aluno está aprendendo, se o grupo está dando certo, se ele está evoluindo. A avaliação também vai ser um processo contínuo, porque você vai ficar observando como que está sendo a atividade, né? Ao passo que quando você tem essa aprendizagem mais tradicional, individualista, a ênfase é só no resultado, é só no dia da prova aquela avaliação mensal ou bimestral que não vai contribuir para a aprendizagem. Ele vai fazer aquilo ali para a prova, depois ele vai esquecer rapidamente aquele assunto. Pode passar. Ai, nossa, eu não vou enxergar agora, hein? Espera é só um pouquinho. Acho que eu vou abrir aqui no meu, que esse está pequeno, esse. Enquanto você vai abrindo é, aí... Então, é... aqui eu coloquei algumas dimensões da aprendizagem colaborativa, que seria a comunicação entre as pessoas, a cooperação e a coordenação. Essa ideia, né, de... E tudo isso, gente, pela essa imagem, a gente observa que essa, essa ideia de, de cooperação, que você pode também ter iniciativas de aprendizagem colaborativa sem a internet. Mas eu considero que nesse contexto, que a gente vive de cultura digital, a gente é praticamente falar assim, ah, né, jogar o trabalho fora, porque hoje a gente consegue fazer. Até aquela ideia de ensino híbrido que a gente tinha antes de 2020, que você poderia estender a escola além da sala de aula, que você poderia começar uma atividade na sala de aula e depois você terminar em outros lugares, ela também é favorecida. Então, essa cooperação pode começar na sala de aula e depois pode continuar né, por meio do aplicativo, da rede social, do grupo. E há uma coordenação nessas ideias. Tá? Cada pessoa vai dar, entrar com a sua ideia. Olha, eu vou fazer isso, você aqui. Depois a gente vai sentar, vai se combinar. Aí ah, eu vou compartilhar o link. Então, é nesse sentido aí que também a gente vai pensar a aprendizagem colaborativa. Pode passar. E uma coisa legal, Séria, é, dessa desse ciclo aqui que a Ada está comentando que é um ciclo, né, é que cada um vai vai exercitar os seus interesses e as suas habilidades também, né? Porra, vai, vai ter conhecimento do todo, né? Mas vai trabalhar naquilo que mais interessa dentro daquele daquela atividade que foi proposta. A Ariana está contando aqui, a Ada falou, penso que a colaboração deve ser pautada no desenvolvimento de equipe, e a Ariana falou que fez uma atividade em colaboração com a turma de fazer uma cartilha sobre doenças cardiovasculares e que no final a cartilha foi compartilhada na escola. Então, é um, um trabalho de autoria que também é, leva algo importante para o contexto que aquilo foi pensado, né? E cada vez mais a gente tem falado sobre isso, né? Sobre a gente criar coisas, né? O conhecimento como um bem coletivo de todos, como um bem comum, né? Da gente compartilhar aquilo que a gente cria de forma aberta, né? De forma acessível, que possa ser remixado, que possa ser reutilizado, adaptado... A gente não precisa ficar inventando a roda sempre. E por isso a colaboração é tão importante, não só no trabalho, mas também na criação, né? nos processos de autoria. É, aí eu coloquei também como que esses aparelhos né, que nós temos hoje... É, podem contribuir para essa aprendizagem colaborativa. Porque nós tínhamos uma época, no início ali da invenção dos computadores, né? É, a ideia do computador como máquina de ensinar, né? Onde o computador, você tinha aquela ideia assim de você fazer uma atividade, né? E você. Não tem essa interação que a gente tem hoje. E hoje. Os computadores, tablets, notebooks, celulares e outros equipamentos, eles são meios para a interação social. O mais legal que eu considero da, da tecnologia hoje, da internet, dos dispositivos, é essa ideia de você interagir com outras pessoas, porque você vai aprendendo por meio do, da interação com o outro, né? Em qualquer espaço que você queira. Mas vamos pensar na escola. Né, nós temos, é, eu tenho um grupo de pesquisa e educação aqui, na né, disciplina que, que eu trabalho. Então, qualquer coisa que tenha, ah, já põe no grupo. Desativar? Ah, tá. Eu vou, vou desativar. Tá muito ruim a ligação? É, tá, tá cortando bastante ah, a sua voz. Aí, ah, desativa só a câmera aqui. Aí, ah, eu vou deixar o slide para... Espera só um pouquinho... Pronto, vamos ver se vai melhorar. Melhorou um pouquinho? Ok. Então, essa ideia da interação social, que você tem os grupos, né? Estou dando o um exemplo do grupo de pesquisa. Qualquer dúvida que eles têm sobre qualquer assunto, até sobre os conteúdos. Eu tive uma experiência muito interessante, num semestre passado, que os grupos de pesquisadores, que era o projeto de pesquisa, eles se auxiliavam... É, às vezes, eu não via a mensagem de alguém, alguém ia lá e respondia. Então, essa interação social que ocorre né, por, por meio desses aparelhos, e conectam as pessoas, e tem essa ideia dessa abordagem socioconstrutivista que o Vigoto coloca, que as pessoas aprendem por meio da interação, da, das relações que tem ali é, em sociedade com outras pessoas, com seus pares, né, com pessoas ali da mesma faixa etária, com os mesmos interesses. Então, a ideia é muito interessante quando a gente fala de aprendizagem colaborativa. Pode passar. É, aí eu coloquei algumas ações, tá, que, assim... Algumas ideias para a gente promover essa aprendizagem colaborativa. Ah, eu acho que a imagem sumiu, mas tudo bem. É a criação de ambientes que visa a integração de vários suportes midiáticos. Então, nós temos aí é, vários ambientes, eu até coloquei na imagem, né? depois eu posso mandar os slides para vocês. Mas a gente tem algumas ferramentas, até algumas mais famosas, né? por exemplo, o Google Docs, que é uma das primeiras que já tinha essa ideia de edição colaborativa. Nós tínhamos, Agora nós temos o Google Slides, que eu não usava muito, agora eu estou usando. Né? O Padlet também, que é uma ferramenta bem legal, que você vai colocando os adesivos ali. Eu já usei várias vezes com os alunos. Aí, mais recentemente, nós temos essas ferramentas de videoconferência, né? de webconferência, o Google Meet, Zoom. Eu, o, até o Skype, que é uma ferramenta não tão atual, mas eu utilizo também para fazer chamadas e a gente pode fazer reuniões também, já fiz até defesa né, pelo Skype. Então, são alguns exemplos de ferramentas, né? É, assim, que tem vários suportes. E o interessante também dessas ferramentas é que elas têm várias linguagens. Você pode se comunicar por som, por imagem, né, por meme, por emoji, o que você quiser. Então, favorece também... Né? várias coisas, e tem outros, tem o Edmodo, teve uma, uma orientando a minha que utilizou o Edmodo, aplicativos específicos que você pode usar para comunicação ou para aprendizagem, tem, por exemplo, uma aluno minha que fez um trabalho com Libras, né? aplicativos para ensinar Libras, que ali ele interagia com a criança, então tem vários exemplos aí de ferramentas que podem facilitar essa aprendizagem. Pode passar. Aí nós temos as plataformas e aplicativos para comunicação interativa, tanto síncrona quanto assíncrona. Eu coloquei alguns exemplos, eu coloquei os assim, mais, mais conhecidos, né? Talvez falte alguns aí que vocês possam conhecer. O Google Meet, que está sendo muito utilizado, que eu já falei, o Zoom e o Skype. Eu acho que pelo menos aqui a gente usa muito o Meet, né? É, já usei também, depois eu vou continuar. Aí tem o assíncronas, que são algumas ferramentas que aí cada um vai responder ou interagir de acordo com o seu tempo, né? Você pode até estar junto, mas você não precisa. O e-mail, que você responde quando você puder, o Google Docs, Google Forms, que tem sido muito utilizado no ensino remoto por professores da rede, Google Sala de Aula, o Carro, o Padlet, que eu já usei bastante vídeos, aí pode ser vídeo do, principalmente do YouTube, né? Tem gente que faz o vídeo no... No WhatsApp, às vezes ele fica pesado, né? Então, é legal você carregar lá no, no YouTube, aí você manda um link para o aluno, para alguma pessoa, né? É... Aí nós temos algumas mistas, que são é o WhatsApp, que você pode usar ele de forma é, síncrona, por exemplo, você pode fazer uma chamada de vídeo ou de áudio, ou você pode mandar o áudio, a pessoa vai ver quando quiser, ou... Uma mensagem, o um Messenger também, e eu já fiz até também a reuniões em grupo pelo Messenger, muito legal também. O Telegram também, que é interessante utilizar, só que não é tão comum, né? O pessoal prefere o WhatsApp, né? Então ficou mais famoso, a gente vai pelo que tem mais, pode passar. Aí, também, a criação de atividade de pesquisa que estimule a construção do conhecimento partindo de situações e problemas. Então, assim, gente, não dá para você pensar em aprendizagem colaborativa e mandar fazer... Um... Ah, pesquisa sobre os tipos de solo. A criança vai lá, primeira página que vai aparecer, talvez seja o Wikipédia ou uma outra, e aí ele vai lá e copia da primeira página. Isso não é uma pesquisa que vai incentivar a aprendizagem colaborativa. Ele pode até pesquisar na internet, ó, oh, quais são os tipos de solo. Agora vai lá no seu quintal, minha filha fez uma dessa o ano passado, que eu achei interessante. Você vai lá filmar, né, ali, não dá, aqui no meu quintal não tem, mas do lado tem. Aí foi pesquisar o que que tinha no solo, aí tinha minhocas, tinha folhas tinha não sei o que então ela fez ali ó, é claro que não era colaborativo mas é uma pesquisa que saiu dessa ideia de pesquisa no Google de copia do Google né? ela foi além dela ler o material ela também foi observar o solo o que que tinha no solo então quando você pensa nessa aprendizagem colaborativa com as crianças ou com os adolescentes tem que ser uma situação que tá ocorrendo né eu fiz um exemplo ano passado alunos da pedagogia produziram materiais educativos, né, sobre os problemas que as crianças podem enfrentar na internet, aí teve bullying, cyberbullying, então eles produziram esses materiais, em uma situação atual, que todas as famílias encontram esses problemas, né, de filho sofrer bullying, ou cyberbullying, ou estar tá exposto na rede, a dependência tecnológica, então ali eles construíram um material que foi autoral também, e também o professor pode criar ambientes em que os saberes sejam construídos num processo comunicativo, que preveja a tomada de decisões de forma compartilhada. Então, nesse caso, para o pro aluno produzir esse material, ele tiver que entrar num acordo. O que nós vamos fazer? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer aquilo? Que hora que a gente vai se reunir? Então, tem que ter também esse processo colaborativo, né, entre os alunos, onde eles também vão negociar ali as situações, o que vai ser feito por cada um deles. Claro, e com a mediação do professor, né? Pode passar. Aí eu trouxe um exemplo, gente, ele não, talvez ele não se enquadre totalmente no, no exemplo de aprendizagem colaborativa, mas é uma tentativa que a professora fez. É, é, até tirei o nome, porque eu não pedi a atualização dela, eu pedi só para uma, uma aluna minha, ah tá, já tô terminando, Dayane. <risos> e aí ela colocou o um, cara. Um, era para mostrar o seu talento. Aí pode passar a próxima página, próximo slide. E aí, cada aluno na sua casa, que é o ensino remoto, criou, né? Ó, ali tem uma, uma criança que desenha, uma que faz laço e outra que faz bolo. E aí eles colocaram no Padlet. Aí depois é, tinham que votar, tinha que interagir. Os alunos que tinham mais, mais pontos eles conseguiam é, é, depois ganhar um prêmio, alguma coisa. Mas eu achei interessante, assim, que toda a sala se envolveu e todo mundo, se assim, fez a sua atividade da sua casa e compartilhou ali na rede com os colegas. Pode passar, vou finalizar. Aí aqui, algumas ideias, né, para a gente é, incentivar essa aprendizagem colaborativa. Depois eu vou deixar esses slides, né, a pode passar. Aqui seria um passo a passo, se você quiser iniciar uma discussão em sala de aula, e primeiro em pequenos grupos, depois organizar esses grupos, né? Para discutir com a sala toda, depois também é interessante sempre o grupo não ser do mesmo tipo de aluno, porque tem um, alguns grupos que só fica aquela panelinha, né? Aquele mesmo perfil. Alunos que têm mais dificuldade, que têm menos dificuldade, misturar meninas com meninas, porque às vezes fica só um grupinho específico. Então é interessante também aliar essa ideia de aprendizagem colaborativa com as metodologias ativas, como sala de aula invertida, gamificação, ensino híbrido, né, e também uma avaliação, gente, que não seja só avaliação do professor, avaliação em grupos, é, autoavaliação, um avaliar o trabalho do outro, tá, ah, pode passar. Aí, aqui também, é, é sempre encorajar o aluno também a, a, a conversar na sala, não só o professor dar resposta, mas um dá a resposta para o outro. Isso pode ser feito tanto na sala de aula quanto no, no aplicativo, de um, até no próprio WhatsApp, num né? comentário aí, de um post, alguma coisa. E a revisão também das atividades serem feitas também pelos colegas. É claro que a primeira vez vai dar trito, né? Você, é, ah, ele está colocando defeito no meu trabalho, mas é interessante você trabalhar isso. Ó, vocês vão avaliar o trabalho do colega. Pode ser até anônimo, né? Depois, quando você perceber que o pessoal está mais assim, aí você consegue uh, um avaliar o outro, sim, né? oralmente. Mas no início pode ser, assim, uma coisa mais reservada para não causar trito entre os grupos. Aí só o finalzinho aqui, eu já vou fechar. Eu só coloquei para a gente pensar. É um autor que assim que eu fiz uma disciplina no doutorado dele, assim sobre a vida dele, eu apaixonei, né? Eu acho que muita gente também tem essa ideia só para a gente pensar assim que a aprendizagem colaborativa, apesar de a gente estar falando de cultura digital, né, dessa interação que a gente pode ter nas redes, na internet, é um, é assim, é uma atitude do professor. Tá? que você tem que pensar que nós estamos no, num contexto onde a informação ela está aí então o professor tem que trabalhar esse conhecimento com o aluno, gerir esse conhecimento com o aluno, então ensinar não é transferir conhecimento porque o conhecimento não está mais no professor o conhecimento ele está em toda a sociedade, aí na rede etc, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção e quando, e quando o professor entra na sala de aula ele tem que estar aberto a perguntas, as, as indagações, ao conhecimento que o aluno já traz, né? Então, com isso, tem sempre trabalhar essa ideia, que ensinar não é transferir o conhecimento, mas é criar condições para que o aluno possa aprender. Tá bom? Acho que é a última agora. Aí tem as referências, para quem quiser depois consultar. Muito obrigada. Aí tem meu contato, se alguém quiser entrar em contato. Muito obrigada, viu, Daiane, a todos também. Retornando aqui, pode ligar a sua câmera, Célia, para a gente... Eu vou <risos> acelerar para o final, né, porque a gente vai... Fazer aí. despedida aqui, vamos cumprir com o nosso horário para a gente não ficar falando sozinho aqui, né? Verdade, verdade. É... Gente, sintetizando tudo isso, né? Acho que a fala do Paulo Freire é importantíssima para a gente pensar a aprendizagem colaborativa e é justamente isso, né? É, qual que é o papel do professor nessa era da informação onde toda e qualquer informação está disponível na internet, né? Justamente ser um sistematizador de experiências, né? De possibilitar, criar experiências de aprendizagem que tenham significado para os estudantes, né? Que realmente transportem eles para esse para esse universo de aprendizagem que é muito mais do que memorizar informações. Então, a gente está passando por um momento mesmo bem disruptivo em todos, né, em, em todos os setores da sociedade, mas, principalmente, na educação. E quero agradecer mais uma vez por esse bate-papo, por você ter trazido aqui tantas reflexões importantes para nós e a gente não mostrou né que a gente está uniformizada ah aqui. é verdade algo que é que aí corta né eu ia atrás então vendo aqui a Carol é olha nossa colaboradora também no projeto eu tenho duas uma preta e uma branca gente muito obrigada a todos e todas que ficaram com a gente aqui até agora é, obrigada pela audiência, esse vídeo vai ficar disponível no nosso canal. Celinha, muito obrigada pela parceria, vou deixar você se despedir aí também. É, gostaria de agradecer pelo convite, é muito bom a gente falar da coisa que a gente gosta. Eu sou apaixonada por essa temática de tecnologias, né? adoro falar, discutir, então foi um prazer, foi muito bom conversar, e obrigada, boa noite. Foi ótimo, gente. Tchau, tchau, boa noite, bom descanso e até a próxima. Tchau.